José Luiz José Luiz Eu sou aposentado do estado Você toca cuíca em blocos há quanto tempo? Ih rapaz, agora você me pegou Porque já tem muito tempo Desde o tempo de simpatia Mais de 30 anos Mais de 30 anos? É. E sempre tocando cuica? Sempre tocando cuica Qual a, a importância é. da cuica para você? É muita Consegui muitos amigos Consegui muita coisa gostosa, muitas meninas. <risos> consegui amizade foi tudo, que eu consegui, muita coisa de amizade. Você sai em quantos blocos morando? Tem? Quantos blocos tu sai? Agora atualmente eu tô saindo só em dois, mas eu saí em cinco, seis, Eu saí, agora não, agora eu com dois, três. Aí, a idade chegou, né? Então a gente tem que. Tu tá com quantos anos? Aí essa pergunta já é meio esquisita. Essa pergunta já Me é meio estranha. Coloca a cuica aí. Essa pergunta já é meia. Me Obrigado!